E o que que é sensível o que que é efetivamente relevante na hora de votar e ele sabe fazer isso porque para isso ele gasta com pesquisa e tal e ele diz olha escola né é, eu acho que o que importa é segurança mesmo nós estamos perto da eleição botar guarda em tudo que é esquina e babá e babá e aí sim vai ser mais efetivo para conseguir me reeleger então é, você percebe que é um é um negócio muito muito é pois é porque é, se a sociedade for outra a educação será outra se a educação for outra a sociedade será outra e, e, e o que acontece hoje é que é, é, a gente não sabe muito bem porque as coisas começaram, porque a nossa educação pública já foi bem melhor do que é, né? A gente não sabe muito bem o que levou a essa deterioração, eu, eu não sou um especialista disso, né? Mas o certo é que um diretor de escola... É, é, na década de 50 do século passado, é, ganhava o equivalente a um desembargador. Hoje, provavelmente, ganhe 10 vezes menos. É, então, é, a sociedade foi aceitando uma diminuição de qualidade é, é, é, do corpo docente, das condições materiais de estudo e assim por diante. E aí, é claro, é, é, os, os políticos souberam interpretar isso é, de forma a, a direcionar seus esforços as verbas públicas, né, as políticas públicas para outros setores que não, que não, que não são a, a educação. É um pouco que eu, como eu entendo isso. Um pouco triste, mas é real, né? É. Hum, tu tava citando um monte de pensador aí antes, Kant babá. É. blá, blá. Qual que é o teu favorito? É o Kant, eu imagino. É, é então... A... <risos> Olha, assim, é, eu sou muito fã de Jesus, né? muito fã de jesus é... e, e quando eu digo que eu sou muito fã de jesus eu quero dizer que independentemente do credo independentemente da religião independentemente de ser ou não deus jesus tem um, um pensamento jesus tem é, teses jesus tem ensinamentos jesus ensinava por intermédio de histórias né de parábolas e tal e eu sou muito fiel aos valores é, que chegaram até mim como sendo valores é, de Jesus. Então, é, definitivamente, é, Jesus é um, é um, um grande amor para mim. Mas tu é religioso? Não, não sou religioso. Interessante, muito interessante. Então, você assim... acredita em Deus? Então, é, é, aí, aí é uma discussão imensa, né? Porque... É, é... Deus tem um monte de definições possíveis, né? Mas sim acredito num absoluto, digamos assim, né? Quer dizer, é, tenho mais dificuldade é, na figura de um Deus personalizado, etc. Mas a ideia de uma referência de absoluto da qual tudo é, é, e que confere sentido a quase tudo aí com certeza. É, então você acredita que existe uh, mais coisas além da nossa realidade atual, assim, tipo? Ah, mas, mas sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu, eu, eu acho até que é, é, não precisa nem, nem de Deus para isso, né? Quer dizer, é, vamos pegar um cara como, como Berkeley, por exemplo. Berkeley foi o cara que no século XVIII, ele era físico, ele era físico da ótica, né? E ele é um cara. É, é, o, é, o, é o Berkeley da Universidade de Berkeley, na Califórnia, mas ele era irlandês. Né? E ele tinha uma, uma, uma, uma filosofia muito, muito própria, e muito louca. Né? Muito subversiva, muito alternativa. Para Berkeley, não tem o um mundo fora de você. Por né? <risos> exemplo, é, é, é, no, no nosso senso comum. O que que roda? Aqui tem esfirra, né? Então, a esfirra tá fora de mim. Então, vou alcançar o braço, pegar a esfirra... Para pôr lá dentro de mim. Pra a dentro de mim. Para Berkeley, não. A esfirra, é, assim, é um filme. É, só tem... Só tem a percepção. Não tem o mundo percebido, né? É, a frase dele é o ser é o ser percebido. Então, é, a, a coisa existe na medida da tua percepção. Né? Então, não tem é, nada além do que você percebe. Bom... É de enlouquecer, porque se você, se você levar a sério um minuto, você já começa a, a ratear das ideias, porque, né, pra você voltar ao normal, depois você vai, caralho, mas será? Porque se você pegar o Matrix, né, é, é, é exatamente essa falar. ideia, é. claro, é essa a ideia. Quer dizer, é, tudo é só a consciência e a percepção na consciência. Bom, você pode imaginar que... É, é, isso já seria suficiente para relativizar muito essa nossa ideia de que tem o mundo Tem o que eu vejo do mundo Mas uh, ao mesmo tempo tem o mundo que eu não estou vendo agora né? tem, a, a gente tem um senso comum muito montadinho que é super confortável Agora, quando você dá a palavra à física quântica né? Você vai falar, não, isso é um irlandês maluco do século XVIII é, Esse é o cara que disse que é a luz que, que bate e você vê o reflexo. Tá? É, quer dizer, assim, ele foi responsável ele por, é um por, por alguma coisa fodida, ele é um cientista, é bom. Agora, você pega a física quântica hoje, resumindo muito rapidamente, né? é, porque eu não sou um especialista, mas sou um encantado, né? É, qual é a ideia? É, a realidade Ela se organiza Tal como você a vê Porque você a observa Enquanto você não está olhando Ela é uma possibilidade Digamos assim É porque você olha que ela se organiza Isso é a física quântica de hoje De hoje, né? Você pega aí o Rovelli Os caras vivos hoje, né? Quer dizer o, o, Aquilo que você acha que está ali ele só tá ali porque você também tá ali. Você participa daquela... Organ... Ah! Aí é de enlouquecer, velho. Porque você aceitar que o Beckler era um malucão e tal... É... Agora, na hora que você pega e ouve o físico do século XXI, XXI... Né? É, já, já tô... <risos> né? é, é. E, e, e ele pega e fala... Olha... É... Não sei não. Eu acho que você participa. Eu acho que pelo fato de você olhar... O mundo que era uma ondulatória, ele se, que era uma possibilidade, ele se organiza numa coisa, num corpo, não sei o que. Velho! É aquele double slit. É, é, é de experience. levar a loucura, cara! É de levar a loucura! Então, é, quem poderá é, é, segurar esses caras quando eles propõem que haverá outros universos, outras coisas? Haverá é, infinitos eus aqui, em infinitas situações, que para trás, para frente, que o, o tempo, o tempo no final das contas, ele dissolve Porque, né, é, você tem um universo visível para lá disso, <risos> é, é, tá mais longe do que a, a porra da luz pode ah, é, é, Mais de um trilhão de galáxias Malandro, é, eu pergunto, precisa, precisa estimular a mente? Não precisa se você parar para considerar quem é o doido que contou um trilhão de galáxias. Claro que tem metro, não foi assim. Um, é. dois, <risos> três, quatro. Bom, é, é, são suposições, eu imagino. Que na Via Láctea, que é uma, tem 200 bilhões.